Eu procrastino muito. Eu não consigo. É... Que mais? Que eles, me... que as... os professores sempre. É... Ah, eu tenho milhões de coisas. Eu tenho muitas coisas que eu faço. Não dá tempo, né? Então, outra dica. Você precisa quebrar essas crenças. São crenças limitantes, tá? Por quê? Porque a partir do momento que a gente coloca na nossa mente que a gente vai conseguir, que é um passo de cada vez, que você está preparado, porque você analisou o mercado, você é, eventualmente pode ter um mentor que vai te guiar né, com estratégias, um mentor que já trilhou aquele caminho e que realmente você... É, tem uma conexão com ele, enfim, eu comecei assim também, tá, gente? Então, eu também tive um mentor para que eu pudesse falar, não, se ele consegue, eu também consigo, tá? Porque, gente, é muito difícil. Eu sei o quanto é difícil, principalmente com filha pequena, fazendo doutorado, tendo mentorias, vários projetos. Então, não é fácil. Mas assim, gente, é apaixonante. Quando você entra no mercado digital, você vai ver que é um mundo à parte, é um mundo que te abre de possibilidades que você não tem ideia, gente.